E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você o décimo episódio da nossa série de Forza Horizon 3. E hoje eu quero continuar pegando alguns carros exclusivos que a gente não tem em outro Forza, tá? Começando com essa BMW Z4 aqui, um modelo de corrida, GTLM. Um Deixa eu ver aqui, meu brother. Temos uma corrida ali, vamos fazer aquela corrida ali de velocidade. Já testar essa BMW, eu quero ver se a gente encontra outros modelos aí. É, que são exclusivos do Horizon 3 Principalmente os carros mais legais Deixa eu ficar do lado certo aqui Esse carro aqui me lembrou de comentar um pouco Sobre o The Crew Motor Fast Mano, essa, essa mão inglesa aqui Eu vou falar para você, é complicado Vamos entrar aqui no evento, ó Agora testar essa BMW aqui. É uma Z4. Esse modelo de BMW aqui não tem nenhum outro Forza, né? É um carro exclusivo aqui. No The Crew Motor Fest, quando vazou algumas imagens lá com o pessoal, sempre manda para mim ver lá nas nossas lives da Twitch, tá? Se você quiser aparecer lá, trocar uma ideia, todos os dias a partir das 8 da noite, a gente tá fazendo corridas online no Horizon, então aparece lá se você quiser correr com a gente. Não precisa ter nível de piloto, tá? É só colar lá. Se você tiver começando quiser correr com a gente, não tem problema não. Então, vazou esse carro aqui. Vazou muito carro louco. A física, no meu ponto de vista, olhando, ela tá mais é, suave, muito melhor do que a do Need for Speed, o Unbound, né? Eu achei muito melhor do que a física do Unbound. Olhando, né, vendo as duas, a movimentação do carro... O pessoal tá falando lá que tá muito Forza Horizon, tá? Tem muita característica, muita coisa parecida... Eu vi os vazamentos de algumas, algumas gameplays... E eu não percebi que vai ter um modo história... Não sei, talvez aí né? Eu não tenho certeza... Mas o jogo tá bonito, tá? Eu acho que vai ser uma excelente opção para quando a gente quiser... Sair um pouco do Forza Horizon tal... Mas comenta aí se você tá empolgado com esse The Crew Motor Fest. Depois dos vídeos que eu vi Os carros, a movimentação do carro, o mapa Eu achei o jogo legal, tá? E olha que o cara nem tava jogando na qualidade máxima Mas dá pra ver que é aquela versão de teste, sabe? De desenvolvedor E o... alguém deixou vazar Eu acho que eles deixam vazar isso de propósito, tá? Né? Pra, pra galera comentar eles e eles o comentário do pessoal. E na minha opinião, eu dou um comentário positivo. O jogo tá muito legal. Parabéns ao vencedor do campeonato de novo! Uh. Beleza, vamos voltar lá para nossa casa porque eu quero testar outro carro exclusivo. Mano, o cara se jogou para cima ali, hein? Mano, eu resolvi pegar esse Corvette que é um modelo GT também, GTLM. Esse carro aqui é outro carro exclusivo de corrida do Forza Motorsport que veio parar aqui no Forza Horizon 3. Ok, grandão, deixa eu ver aqui, ó Tem aqui uma corrida aqui, vamos fazer aquela corrida ali Eu acho que a gente vai subir de nível depois que terminar ela, hein Vai liberar mais um pouco, mano O pessoal aqui é maluco O pessoal desse... Desse horrais aqui, pelo amor de Deus Muito top esse carro aqui Eu acho que no The Crew Motorfest tem esse carro aqui também, velho O trânsito aqui... Em comparação com o Horizon 5, meu Deus, o trânsito aqui não para, velho. O pessoal aqui é da cidade que gosta de trabalhar, viu? Muito top, mano, eu fiquei muito feliz. É, foi uma excelente ideia ter colocado essa parte aqui do mapa para ser o último, né? Acho que todo mundo ia fazer isso, porque essa parte do mapa aqui é muito legal. E que ambientação, hein? E eu coloquei a resolução no talo, tá? O gráfico tá no ultra, velho. Ok, ok, grandão. Quase que eu bato o carro ali. Queria colocar um design diferente nesse carro aqui, mas esse design aqui já é muito louco, né? Mano, e o Horizon 5... Já tem vazamentos aí. Olha, aqui é um retão, hein? Já tem vazamentos, não? Né? Deu para ver lá na página oficial do Foz. Eles publicaram que o a gente vai ter o anúncio do update, né? Dos eventos sazonais na sexta-feira. Aí na capa dá para ver que vai ter uma pista oval. Agora não sei se eles vão fazer essa pista oval lá no no estádio, né? eu acho que vai ser no estádio ou vai ser ventilado, eu acho que vai ser no estádio mas o pessoal tá falando que no estádio é, não tem uns detalhes que tá aparecendo na imagem que eles publicaram no Twitter oficial e dá pra ver também que vai ter um tem um carrinho lá que todo mundo, eu já tinha falado que, que provavelmente ia chegar pra gente a Lamborghini STO e todo mundo ficou é, uns dois meses me perguntando, cadê a Lamborghini cadê a Lamborghini Nesse, nessa imagem que eles publicaram Não dá para ver direito os carrinhos Que ficam lá na imagem Só que dá para ver um carro Que ele tem detalhes laranja E a cor do carro é azul Que carro é esse, hein? É óbvio que é, é a STO É o único carro que eu conheço Que, que é azul E detalhe, com detalhes laranjas E todo mundo tá confirmando Que, que vai ser ela mesmo Então... Eu acredito que na, na sexta-feira vai ser anunciado aí pra gente a Lamborghini é, STO, a Huracan STO pra gente. Tomara que ela tenha um desempenho interessante. Eu não sei com quem esse carro compete na vida real. Se é com a Ferrari Pista, sinceramente não sei. Eu acho que com a Ferrari Pista não, né? Será? Deixa aí nos comentários. Será que ela vai ser boa também? Tomara que seja um carro competitivo, né? Tomara que não venha com muita aderência e não dá pra você colocar ela na classe interessante para ser competitivo. Já estamos chegando ali no final, eu jurava que ali que ia ser o final da corrida, mas é que... Campeão de novo! Eu poderia falar para você perder algumas vezes. Deixar as coisas mais interessantes, mas os fãs não parecem chateados. Cara, ah, vamos fazer essa corrida aqui. Eu tô vendo ali que falta um peteleco para expandir o festival. Então vamos naquela, naquela corrida ali. Tomara que não seja corrida de cross, né? Nem corrida de rally. Eu não sei que ícone. Olha, tem um bagulho ali de, de XP. Deveria ter prego, né? Mas vamos logo fazer isso aqui porque eu não gosto de enrolar, não. Nossa, tá, tá lindo demais esse jogo aqui. Beleza. Vamos fazer essa corrida aqui Porque aí a gente vai ganhar uns pontos aí Pra expandir o festival Mano, só pra você ter uma ideia Esse Corvette aqui Ele não tem nem o acerto Corsa Competizione Só pra você ter uma ideia Do nível de raridade Cara, eu tava de sexta marcha ali E não tinha percebido A galera foi embora Vou dar um jeito de correr atrás aqui Mano, e que gráfico, hein Tá no ultra aqui, cara Deixei no ultra a resolução dá para deixar na casa Dos 3000 E o jogo ainda consegue rodar Colado ali 70 FPS Eu achava que ele ia ficar Ali oscilando né, já o Horizon 5 é, não dá para me colocar Num, é, mas também né? Lá tem ray tracing, tem aquelas Partículas, tem um monte de coisa lá Então faz sentido Tomar cuidado aqui A pista tá muito escorregadia a Galera tá colada ali e essa pista aqui, eu acho que ela é nova Porque a corrida tava como exibição Nossa O Horizon 3, né Característica do Horizon 3 Muitas árvores Curvas fechadas Na, na descida ainda Que é uma maldade que os caras fizeram e, e é muito bonito A ambientação desse jogo Aqui é absurda A pista é nova, eu tô muito lento Os caras tá encostando, hein aí, Lamborghini Lamborghini botou de lado. Já passou. Eu passei de novo. Cara, que gráfico é esse, velho? Se eu ficar reparando demais esse gráfico... Mano, olha pra trás. Olha é isso. Olha aqui na frente. Essa, essa areia vermelha... Só me vem um jogo na cabeça. Dirt Rally 3. Eu vou instalar ele pra me trazer algumas corridas. Como ele não tem modo história, né? Fica meio estranho, né? A, a, a master é cansada em história, mas para mim, Dust Rally 2. Eu não cheguei a jogar o 2, assim, muito, sabe? Eu só testei ele um pouquinho. Eu já fui direto pro 3. Mas o pessoal fala muito bem do 2, né? Se realmente o 2 for o melhor do que o 3, aí eu piro o cabeção. Porque eu só joguei um pouquinho. O 3 eu curti demais, cara. Ficar correndo de ponto. Nossa, Fiat de ponto é da hora demais. Bora, bora. Acho que eu vou ganhar a corrida. Acho não. Certeza. <risos> Noite passada eu conheci um fã que disse que 50 amigos dele estão vindo de Sydney. Eu acho que vamos precisar expandir de novo. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem que ir lá no Outback. Eu achei até estranho, porque o Outback, é o nível dele não tinha subido e a gente foi para outros lugares. Mano, esse jogo aqui é incrível. A gente tá entrando em outra área aqui, né? Uma área que tem uma... Uma pegada mais deserta, né? É inacreditável Esse jogo aqui é bonito demais, cara É muito bonito Pena que eu não aproveitei tanto Cara, eu vou ver se eu aproveito aqui Olha aqui, tem uma, tem uma poeirinha Como tá no Ultra, né? Dá pra ver uma poeirinha na, na pista Um pouco de partículas, né? Que dá mais sensação de velocidade Vamos ver se a gente faz algumas corridas né? Olha, dois carros aqui Top na minha frente, né? Um Porsche Zera aqui, lindíssimo. E o Mastomachin aqui, ó. Esse aqui tá com design insano, hein? Muito top. Olha a Porsche Zera aqui de DLC, né? Não dá pra pegar ela, infelizmente. Esse carro aí só tem um ícone. Cara, fala que tá de graça, né? Mas quando eu clico, pede pra me colocar minha senha e dá erro. 2km, o negócio tá longe, hein? Vamos lá ver de qual que é. E a gente. Vai fazer algum, algumas corridas aqui. Eu acho que o, o vídeo não tá tão grande, não. Eu tô tirando as corridas repetidas, né? para não ficar aquela coisa maçante. E deixar só o que foi interessante para nós. Cara, eu tava pensando aqui. Saudade de jogar, fazer uma sériezinha de Horizon 1, hein? Quando eu pegar um Xbox Series X, agora eu quero o X. Aí eu vou fazer a série do, do Horizon 1 de novo aí pra gente. Mano, olha que coisa linda. Top demais. Pedi para nossos aviões fazerem uma inspeção aérea para a expansão. Acontece que logo logo não vai sobrar mais nada do Outback. Novos relatórios das patrulhas. Não deixe eles acabarem indo para o lixo. Então saia por aí e veja o que este lugar tem para oferecer. Cara, olha só esse carrinho aqui. Eu tava lembrando do Horizon 1 e olha só quem eu peguei aqui, cara. Um Lancia Delta. Imagina esse carro aqui na expansão de Rally do Forza Horizon 5, que ia ser insano. Ia ficar top demais com esse carro. Mano, os caras vão me matar. O que, que eu fiz com esse carro, velho? Aparecer, tá parecendo um Gol, mano. Olha isso aqui, essa roda que eu coloquei nele. Ai, ai, depois o pessoal vai me xingar. Cara, eu acho que eu vou colocar esse carro na terra. Mas eu acho que não é uma boa ideia, né? Mano, eu tenho que ver o, o tempo de, de gravação que tá. Mas depois que eu vi esse carrinho aqui, deu vontade de pegar ele. Eu coloquei ele na classe A. Essa roda aqui que eu coloquei, mano... Parece muito com um gol que o cara tem aqui na minha região, velho. Olha isso aí. Ah, parece demais, cara. Parece demais. Beleza, vamos lá. Mano, que top, hein? Esse carrinho aqui, ele é a WD original. Seria muito top ver uma máquina dessa lá no, no, no Forza Horizon 5, hein? Naquela expansão de rally Ia ser... Cara, é coisa de outro mundo. Eu acho que aqui tem um Omega, né? Será que dá tempo de gravar uma corridinha com o um Omega pra gente matar a saudade? Entrou na parte de areia aqui. Mano, eu tava vendo o menu do meu jogo na parte de configuração de tunagem. Tá a mesma coisa de menu de desenvolvedor. Tem alguma coisa errada, hein? E eu, e eu esqueci de mexer na configuração desse carro aqui eu Espero que ele consiga acompanhar aquela galera ali Buscar aquela garela, aquela garela ali da frente Porque eu não queria perder essa corrida não Pegar um carro icônico desse aqui no, no, no rally e perder a corrida vai pegar mal Parece que é um Honda Civic ali Deixa eu ver, parece que é um Honda... Ah não, não é Honda não Não é Honda não, não é Honda não Aquilo ali é. Eu acho que é um Toyota, né? Toyota Celica. Um Toyota Celica. Quem tá em primeiro lugar daqui, eu não consigo ver ainda. Muita poeira. Quem disse que só no Horizon tem. No Horizon 5 tem muita poeira, né? Aqui também tem, rapaz. Ralizão top aqui no, no Forza Horizon 3. Com esse carro lindo. Essa areia aqui que eu queria lá no México, mas não tem. Essa areia aqui, quem é do interior aí que não conhece essa, essa areia aqui? Tá muito bonita, cara. Essa areia vermelha lá na Bahia, mano, isso aqui dá uma poeira, cara. Isso daqui dá uma poeira danada, viu? E esse contraste aí em aquelas nuvens ali do lado direito e o solzão aqui agora... Não, olha isso. Olha isso. Ah, e essa rodeira aqui, essa roda aí é louca, cara. Tem um, um, um tem um gol aqui. Com certeza alguém já viu alguém colocando a roda parecida num gol. Um golzinho quadrado. Será que tem algum designer, mano? Os caras fez? Eu acho que o servidor aqui não tá tão interessante pra buscar designer, né? Mas parece que o modo online aqui ainda funciona. O modo online aqui ainda funciona. Eu... Só joguei algumas corridas aqui no Modo Online do Horizon 3, mano, no um finalzinho dele. Cara, esse jogo aqui tá, tá insano, tá insano. Mano, tem um, um evento aqui, ó. Aquele ícone ali é de corrida. Eu quero correr mais uma com esse carrinho aqui. Nossa, quando olha pra trás assim, fica bonito demais, né? O brilho. E olha que esse jogo aqui nem tem aqueles efeitos de ray tracing Se tivesse nesse jogo aqui, meu irmão... A galera tava aqui até hoje, tá? Tem gente jogando esse jogo até hoje, né? O Zoygamer tá doido pra jogar o... o... O Horizon 1 e o 3 e o 2, né? E ele não jogou... Parece que ele não jogou o 2 e, e, o, e o 1 também. Ele não jogou. Aí eu vou arrumar o Horizon 1 pra ele. Eu tô com o Horizon 1 aqui que eu tinha emprestado pro amigo. Eu vou mandar lá pra ele. E o 2 também eu vou ver com esse cara. Eu emprestei o 2 pro cara que eu vendi o Xbox. Ele pegou o Horizon 2. E até hoje não devolveu, sem vergonha. Mano, essa rodeira aqui, hein? Olha lá. aqui. Olha ali o cara... vai. O cara arrumou o carro na parede. <risos> Sozinho, velho. Do nada, o cara meteu o louco. E esse carro aí da frente? Será que é aquele... Como é que é o nome, velho? É... Legacy? É Mitsubishi Legacy? Ou é Subaru Legacy? Não sei, cara. Esses carros aí um pouquinho antigos. E aquilo ali é... deve ser um... Com cara de Toyota, hein? é um Subaru, deve ser o, o tal do Subaru, acho que é Subaru Legacy, né? Que fala Mal ah, tem que parar de ficar é, olhando os detalhes. Eu fico viajando muito nos detalhes, nas coisas e não presta atenção no jogo. Vou falar pra vocês: esse jogo aqui no Ultra é outro jogo, tá? É outro jogo. Esse game aqui no Ultra é absurdo e é muito Ah, cara, eu tô sem embreagem. Agora que eu lembrei que eu tava correndo com os carros GP e eu tô sem embreagem, ainda bem que esse carrinho AWD não perde tanto tempo não. Mas se eu tivesse com a embreagem aqui ele ia estar tá muito mais rápido. Esse aqui na frente é o.. Como é que é o nome, velho? É o. Toyota.. É o Celica, né? Celica. Esse aí também tem um design de rally pra ele que fica muito louco, né? Eu acho que é um Célico. Eu sou ótimo pra errar nome de carro. Vou passar três aqui ainda. Vamos ver se eu consigo. ó. Última volta é agora, né? Agora é a hora que tem que atacar aqui. Dá licença aí, Mitsubishi. Esse, aqui, esse outro aqui é outro... Será que eu acertei o nome? É... Célica? Não sei não. Depois... O pessoal vai comentar aí se eu tiver errado. Eu não sei como é que eu não capotei aqui ainda. Aquilo ali é danado pro cara capotar. Isso aqui é corrida de cross, hein? Nem parece, mas é corrida de cross. Não! Cara, eu não perdi aquele cheque ali? agora, hein? No... Mano. Ah, agora eu tirei um fino daquela parede ali. Mais nunca, tá? Nossa, que carrinho da hora. Mano, então é isso. Deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder os próximos episódios da nossa série de Forza Horizon e de outros jogos também que eu quero trazer, beleza? Até o próximo vídeo.